Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o livro Técnicas Experimentais Aplicadas às Ciências Agrárias. É, e esse livro é de um tipo de livro que eu gosto muito, que são livros gratuitos. Né? É um livro que está disponível para download, é um livro que foi feito por uma pesquisadora da Embrapa. Nós vamos falar sobre o que é abordado nesse livro, mostrar como vocês conseguem fazer o download desse livro, que é um livro muito bom para a gente estudar estatística experimental. É, para quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, ative aí o sininho para receber notificações de novos vídeos e vamos começar! Para encontrar esse livro na internet é muito fácil, só basta escrever o um nome do livro aqui, né? Técnicas Experimentais Aplicadas às Ciências Agrárias. Fazendo isso, um dos primeiros links que a gente vai achar aqui, o primeiro link na verdade, é esse aqui do site da Embrapa, né? Basta nós clicarmos aqui em cima que nós vamos conseguir verificar o local onde a gente vai conseguir baixar a publicação. Basta clicar em cima, a gente já consegue abrir o nosso livro aqui de estatística experimental. Então esse é o livro, né? Técnicas experimentais Aplicadas a ciências agrárias. Né? Ele é um livro que foi feito por uma pesquisadora da Embrapa e foi também divulgado aqui nesse site, pelo site da Embrapa. Né? É, a autora desse livro é Janaína Ribeiro Costa. Para a gente saber um pouquinho sobre quem é Janaína, qual que foi né, a especialização dela aí no decorrer da vida acadêmica dela, vamos entrar no seu currículo Lattes. Entrando aqui no Correio ProLads da Janaína, para a gente conhecer um pouquinho sobre o trabalho dela, a gente consegue ver que ela tem graduação em agronomia pela Universidade Federal de Lavras mestrado em estatística e experimentação agropecuária, e também doutorado em genética e melhoramento de plantas, tudo isso lá na UFLA. Atualmente ela é pesquisadora da Embrapa, é, na área de métodos quantitativos, e tem experiência na área de agronomia, com ênfase em métodos quantitativos, atuando principalmente nos temas estatísticas paramétricas não paramétricas multivariadas e variabilidade espacial. Então a gente consegue ver, né, que essa pesquisadora tem um conhecimento bem grande sobre estatística experimental, e isso explica como que ela conseguiu fazer um livro, né, que embora não seja um livro muito grande consegue mostrar de forma bem sintetizada os aspectos mais importantes aí associados à estatística experimental e aqui dando uma olhadinha aqui sobre esse livro né é, nós conseguimos ver logo aqui no sumário qual que é o assunto que ele traz para gente é, nós conseguimos ver que ele traz para gente uma noções básicas de experimentação agrícola, né, Zé, que é uma introdução aí sobre a experimentação agrícola. Ela traz para a gente informações sobre distribuições de frequência, ensina a gente a fazer alguns gráficos de linha, né, alguns gráficos de barra, estatística descritiva, fala sobre medidas de posição, medidas de dispersões, né, e também medidas de assimetria e curtose. Então, esses dois, esse capítulo 2 e 3, ele é uma revisão de algumas coisas muito importantes que a gente aprende lá na estatística básica. Quando a gente chega aqui nesse capítulo 4, ela apresenta para a gente sobre contratos ortogonais, teste T de Student, teste Tucker e Duncan, SNK e teste Scott knott que são os nossos testes de comparações múltiplas. Né? O teste Scott Knot, ele é diferente dos demais, né? que é um teste de acupamento de médias. Eu chamo a atenção que de todas as literaturas que eu já vi, esse livro é um dos que explica o teste Scott knott de uma forma mais clara. É, e logo após é, nós aprendermos então a fazer esses testes de comparações múltiplas, ela introduz para a gente o um assunto da análise de variância, onde ela demonstra como que a gente consegue fazer a análise de variância no delineamento casualizado, em blocos casualizados. Em experimentos fatoriais e parcelas subdivididas. Em cada um desses casos, ele mostra para a gente como que a gente consegue aplicar esses testes de comparações múltiplas. E há também aqui, demonstrando como que a gente consegue fazer a análise de regressão. Então vocês conseguem ver que esse livro ele apresenta para a gente as coisas mais básicas e mais importantes de Estatística Experimental. E é um livro que eu recomendo bastante para estudo, aí para os meus alunos. É, vocês já devem ter observado, só nessas primeiras páginas que eu passei, o ordenamento dessas páginas é um pouco estranho. né Por exemplo, tem aqui ó, o sumário, à esquerda que já está página 99, depois eu continuo mesmo, andar aqui página 7 está na direita, página 8 está na esquerda, página 9 está na direita. né? Por que, que esse livro está dessa forma? Ele está assim para facilitar a nossa vida. Porque se nós pegarmos esse livro, imprimir ele frente e verso, né? cortar essas folhas no meio certinho e encadernar, nós vamos ter um livro, né? um livro direitinho, onde a gente vai passando página por página, tem um escrito na frente, atrás, na frente, atrás... Então, por conta disso, que esse livro foi feito nesse ordenamento. Então, hoje nós aprendemos sobre um livro muito legal, um livro gratuito. Qualquer um de vocês consegue fazer o download dele. E estudar para disciplina de estatística experimental, né? Ele é muito aplicado, principalmente, às ciências agrárias. Para quem gostou dessa dica, é, curta aí esse vídeo, compartilhe com os colegas de vocês e fique de olho aí nas nossas outras aulas. E até a próxima aula!